E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo, ele voltou. É a música, não voltou o calor, calor está de volta temperaturas em elevação 29, 30 graus na capital no litoral 28 a 29 graus, um clima abafado a sensação de calor à tarde e as nuvens que ontem se formaram e deixaram mais para o litoral norte alguma instabilidade, o Vale do Paraíba poderão se formar novamente e hoje pode chover com maior facilidade em outros pontos do litoral, entre a Baixada Santista e o Rio de Janeiro também no Vale do Paraíba e no Norte do Estado, calor de até 35 graus no Norte Paulista, 32 a 34 em demais regiões do interior, calor voltando e diminuindo aquele ventinho frio da noite, que ainda no litoral vai trazer algumas nuvens de vez em quando e também uma sensação pelo menos pelas ruas, para você usar uma blusa aí, tá bom? Grande abraço a todos! O Tempo